Pronto para dar o primeiro passo para a produção da sua videoaula? Nesta aula, nós vamos instalar o software OBS Studio. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, do Matemática Pop. Eu sou professor do IFRS Campus Ibirubá. E nessa aula, nós vamos uh, mostrar como baixar e instalar o software OBS Studio em diversas plataformas. O primeiro passo é entrar e acessar o site do OBS Que está aqui em cima no navegador OBSproject.com Vai abrir de cara essa, esta aba aqui, essa janela E aparecem as três possibilidades que nós temos Windows, MacOS e Linux Eu particularmente uso no Linux, eu vou mostrar depois como Mas a maioria do pessoal utiliza o Windows eu vou mostrar aqui como é bem simples o processo, tá? Eu vou clicar aqui na na janela do Windows e aí aparecem, uh, ele já vai baixar o software, né? O, o aplicativo, o instalador. Eu já tenho ele baixado no meu computador. Eu vou clicar aqui em executar. Tá? Eu vou cancelar esse processo. Ele vai baixar um arquivo executável e a gente vai clicar aqui em instalar, tá? Confirmamos. Lembrando que isso aqui é um software, eu estou baixando direto do site do fabricante. É importante acessar direto o site do do OBS, Open uh, Broadcast Software. E assim eu não tenho é mais difícil eu baixar algum, algum software indesejado Então evitem baixar de outros sites de terceiros Procurem o site do próprio desenvolvedor Vão evitar esse tipo de problema Então aqui eu vou avançando Confirmo aqui a licença Vou instalar, no, não vou mudar a pasta padrão Ele vai fazer rapidamente a instalação Ele é um software leve, né, mas muito eficiente Veja, está quase concluindo aqui e enquanto ele vai fazendo esse processo De instalação ah, Ele já está terminando aqui Eu vou voltar aqui rapidamente No navegador E mostrar as outras possibilidades tá? Tá, Voltando no navegador Eu vou voltar aqui em baixar Só mostrar rapidamente Eu confesso que eu não fiz o processo pelo uh, macOS tá? Então vejo que pelo Linux o Windows eu posso escolher inclusive outros Mas é só baixar a primeira opção A versão mais recente, 64 bits No Linux, apesar de ter aqui no software Eu nem recomendo vocês baixarem pelo navegador Aí posso digitar aí pela linha de comando Tem a explicaçãozinha aqui mas eu particularmente, tem várias outras possibilidades, né, baixar o instalador, mas eu particularmente utilizo a lojinha de software do, da distribuição. Ele é tão amplamente utilizado que ele vai ter lá, é, é só procurar o OBS Studio na lojinha de, de aplicativos do, do, da sua distribuição específica e mandar instalar. E vai estar tá com a versão mais recente. Deixa eu ver se concluímos aqui. Ó. Já aparece na minha área de trabalho. Tá? Eu vou clicar aqui para abri-la. Abrir o software. Ele vai concluir a instalação a partir daqui. Ele já está instalado. Mas ele faz algumas configurações. Uh... Só aguardando um pouquinho. Ele faz algumas configurações automáticas, de acordo com o seu o teu computador tá? Ele vai fazer uma leitura, aqui eu vou abrindo pela primeira vez Vê se ele vai abrir as, as configurações automáticas Não, eu acho que ele já pegou pelo meu arquivo anterior que já estava instalado Os detalhes, veja que é bem simples o processo de instalação os detalhes de configuração eu vou abordar no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, até mais!